O Fala Brasil termina aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você continua agora com a programação da Record News. Olá, bom dia para você. As quadrilhas que atacam bancos em cidades do interior do Brasil voltaram a agir na madrugada de hoje. Desta vez, foi no estado de Sergipe. Seis homens participaram do assalto. Os moradores acordaram com som de tiros.